Tá virando rotina isso aqui, hein? Pois bem, a notícia é a seguinte. Depois do Famicom Mini, do NES Mini, do Super Famicom Mini, do Super Nintendo Mini, do Mega Drive Mini e do Neo Geo Mini. Agora foi anunciado pela Sony o Playstation Mini. E o Playstation é um videogame icônico. Há 25 anos atrás ele era anunciado por uma mega empresa, a Sony. A um valor muito abaixo do mercado. Todos os principais concorrentes iam ser lançados a 299 dólares. No entanto, a Sony baixou o valor para 199 dólares na E3 daquele ano. Que a E3 é o maior evento de videogames aqui do Ocidente. Se você não sabe disso ou quer saber mais, eu fiz vídeo aqui no canal, exatamente desse checkmate que essa mega empresa, a Sony, conseguiu fazer nos concorrentes Tem muitos casos que o Playstation roubou a cena A história do Final Fantasy, que também está aqui no canal, é uma delas Final Fantasy só saiu para os consoles da Nintendo até chegar o Playstation Mas vamos voltar para o mini pelas imagens que a gente viu, ele é uma reprodução fiel do primeiro Playstation. Então não é esse que está aqui do meu lado. Esse aqui que está do meu lado, vocês veem que o design é mais limpo. A saída a ver é própria para o console da Sony. O Playstation Mini, ele vai ser baseado nesse aqui. Que até tem imagem aí para você ver. Você vê que na traseira tem saídas de áudio e vídeo. Aquelas coloridinhas, ó. E tem muito mais coisa aqui, é um design mais sujo, digamos assim. Mas esse aqui é o primeirão. Eu tive esses dois modelos. Um dia eu conto a história para vocês. E é uma reprodução tão fiel que até a caixa é o mesmo design do primeiro modelo. O tamanho dele vai ser 45% menor que o original. Eles até colocaram uma foto do original e do mini. Uma do lado da outra. O console vai ter saída HDMI. E entrada para controles. Mas os controles não vão ter essa entrada aqui não. ó. Pelas imagens parecem entradas USB. O controle que vai ser comercializado, ele vai ter fio. E os modelos não vão ser desse aqui não. Ó. Vão ser do primeiro modelo, não vai ser do DualShock. Vai ser baseado nesse aqui. Ó. O controle clássico mesmo do Playstation. Pelas imagens você vê que tem entrada para memory card. Mas eles estão dizendo que vai ter um memory card virtual dentro do console. Em relação aos jogos, olha só que interessante. O site da Sony diz que vão ser 20 jogos pré-carregados. E vou dar ênfase nesse pré-carregados. Porque a Sony nunca foi tão rígida quanto a Nintendo em relação a softwares. E ainda que essa palavra pré-carregado. Dê a entender que vão poder ser colocados mais jogos no sistema. A princípio os 20 jogos não foram anunciados na sua totalidade. Mas a Sony disse que escolheu 20 jogos que mudaram a história dos games. Encabeçando com Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4. Jumping Flash e Wide Arms a principal diferença em relação aos outros minis é que esse tem data de lançamento e valor já estipulados o lançamento vai ser no dia 3 de dezembro a 99 dólares um detalhe da foto oficial é que ele é bem pequeno e parece que um CD não cabe lá dentro como não foi mostrada nenhuma imagem ou vídeo com ele abrindo a tampa a gente não sabe ainda se ele vai poder entrar CDs ou qualquer coisa desse tipo porque jogos de Playstation é fácil de encontrar. Principalmente aqui no Japão onde eu estou. Mas e aí? Eu quero saber de você. O que, que você achou desse Playstation Mini? Você vai comprar? Quais jogos você acha que tem que ter no aparelho? Gostou dos jogos que vão vir nele? Mas então é isso. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.